Qual seria o julgamento deste mundo aqui, para alguém daqui, se, se fosse julgado pelas coisas não vistas? Eu chego para alguém aqui e falo assim, como é que vai ser o seu dia de amanhã? Se nós a, a, a, avaliarmos pelas coisas vistas, alguém pode dar notícia? Pode? Pode, sim, pelas vistas. É. Pelas vistas, sim. Eu chego aqui e falo assim, como é que vai ser a semana, a semana que vem de cada um aqui? Alguém sabe dizer? Não. É, não, é dizer como é que vai ser? Ela, não. Eu não vou nem perguntar como é que vai ser, vou perguntar, ela vai ser perfeita ou mais ou menos? Alguém pode dizer isso? Não. Nem perfeita ah. nem mais ou menos. Agora, quando a pessoa faz essa saída aqui para cá, Sempre é, ela vai descobrir que ela está num mundo perfeito mantido por Deus, né? E que aquelas imagens que passavam lá fora das coisas vistas, né, elas são ilusão. Ela não está mais colocando o referencial de viver em algo que Deus desconhece. Por que, que as pessoas têm problemas? Porque elas vivem num mundo desconhecido de Deus. Não é para dizer aí que o, o espírito da verdade não chega ao mundo. Cada um conhece a libertação quando vem para onde a verdade está, né? Tá? Bom, alguma dúvida que a gente falou aí? E é por isso que se diz que a pessoa vai ficando mais liberta, né? É. Ela vai ficando mais... É. Não presa a matérias e a parte ilusória, ela se liberta, percebendo isso, ela não se envolve com nada, não esquenta, né? Não... Vai deixando passar. É, o passo lá. É, o referencial normal é assim, ó. Os, os dias estão aqui, um, dois, três, quatro, os dias vão passando. Hoje, aqui, amanhã, a pessoa acha que ela está passando junto com aquela imagem. É aí que vem a preocupação. Por que, que a pessoa que... Tem preocupação em fazer reservas financeiras? Porque ela, ela ganhou hoje, eu assim, ela vai ganhar para hoje, mas e se, se amanhã Sim. me faltar? Porque ela acha que a reserva financeira dela é vista. O que é suprimento? Quando, quando que a pessoa diz que tem problema de suprimento? É quando ela acha que o suprimento dela é visto. Ela está aqui. Ó. Então ela fala assim: quanto que você tem? Ela fala, Deixa eu ver. Tenho. Tá. Acabou de. Negar a riqueza infinita Ela vem O que, que é a riqueza infinita? A pessoa andar com o dinheiro caindo no bolso? Não é, é o contrário Ela está levinha, sabendo que a riqueza dela É não vista por ninguém Não tem ladrão que pegue Por que, que Jesus falou não junteis, não junteis vossos tesouros Onde as traças corroem é, é aquele Tem um desplante da verdade <risos> Juntando tesouro aqui ainda né? As traças corroem <risos> Muito, muito... A vida é para é viver agora, né? quando a pessoa vive agora, sem saber disso, ela, ela vai gastar o que ela tem hoje, preocupada em poder faltar amanhã, quando ela sabe o bem, o suprimento, ela, ela, ele é não visto, ele é infinito, então o visto, o que ele faz? Ele gasta hoje, Vai guardar que nem banana lá, pega uma pega de banana desse tamanho, fica guardando, comeu hoje madura daqui a pouco joga o resto no lixo. Por quê? Quando aparece o suprimento no vid que é visto, a pessoa usufruir aquilo que é de direito dela, necessário. Estou falando isso porque comentei aqui também, tem pessoas que acham que esse ensinamento aqui não tem nada a ver com a vida prática, é ao contrário, é a coisa mais prática que tem, né? mais e que ignorância da nossa parte? Não, é condicionamento. Não é, é, é, é um condicionamento. É, quando Jesus falou assim, dai ser vos a ele está explicando o quê? Quando nós sabemos que há, é um poço, né? Que a pessoa tem um poço lá, lá, tira, tá cheio o poço. Tira. Por quê? Porque é infinito. Realmente infinito a infinito infinita funcionando. E a mente carnal, ela é finita Então ela Ela, ela criou um Deus a sua a semelhança Isso aí está no livro Ciência e Saúde Da Ciência Cristã Ela comentando isso aí Em vez de imaginar o um homem a semelhança de Deus Arrumaram um Deus à semelhança dos homens Aquele Deus que premia ou castiga O Deus que fica juízo Todo mundo Que é contrário ao ensinamento do Cristo né Que fala que o Pai a ninguém julga Pus no final aqui o condicionamento que é o problema. Quando a pessoa tiver qualquer questão, seja de saúde, de suplemento, ela, ela faz essa saída para cá e desliga a cabeça. É... Tem pessoas... Eu não, eu não gostaria de explicar muita coisa no mesmo dia, sabe? No fim... O tá amarrado, né? Eu sei, mas é você um tá que explicando. Se você continua tá... a gente vai é. daqui. O tanta coisa. Tem chá tá depois, não dá congestão. É. É. Depois dá, Não dá congestão, tem chá. Não, eu, eu tô falando de, de falar muito. No fim, no fim, a pessoa não grava o grava. Essencial. Ah, é essencial. Eu quero dizer o seguinte: vamos supor que a pessoa tem um problema qualquer um que numa firma dele. Dá um exemplo de uma empresa, por exemplo. Então, ela vai lá. Já aconteceu diversas vezes comigo, isso aí. Chego lá, pego as duplicatas, tem que pagar isso aqui e tal. Eu não vou saber o saldo que eu tenho na conta antes. Deixo quietinho aquilo lá, eu vou fazer a meditação sabendo que o meu suprimento, ele não está em duplicatas, não está nada visto. Porque se as coisas vistas, elas aparecem procedentes das não vistas, por que, que eu vou me preocupar com as vistas? Mas isso é a sua consciência ah. que já está, que já se... não, não, não, não é a é minha consciência que é uma. A, a, o valor do ensinamento é que ele é instantaneamente acessível para todos é fazer e ver. Bom, e aí, tá. você viu as duplicatas tá. Elas estão a seu... mais do que é. O seu saldo Qual tá. é, é a reação que você é. tem? A reação ele natural não sai, Ele não sabe o saldo é. não, não, eu eu não fico... bem, Mas eu... aí ele vai ver o saldo Não cobre não, não, eu, eu não eu eu vou dizer não assim Estou né? <risos> dizendo assim a <risos> vou, Vamos supor que a duplicata Vença no dia 30 Sim. E hoje seja dia 20 Eu só vou saber o saldo no dia 30 Tá. Não, antes não. Agora, a pessoa que está no dia 20, ela fica assim, isso não tem já acabou ficado. Então, é problema para mim. É, não é só sofrer antecipado. Ela está evitando que as coisas não vistas sejam vistas. Ela está estragando o mecanismo natural. Isso já resolvido. A coisa, existe um mecanismo natural que a coisa está dizendo a já tá isso aqui, Essas frases que estão tá na Bíblia não são é, contos da carochinha. As coisas vistas procederam das não vistas. Tá? Todo mundo veio aqui gastou dinheiro para chegar aqui, não gastou? Você não gastou também. gasolina, seja o que for? Brasil, tá? acho que não? A <risos> pessoa acha que elas chegaram aqui graças à gasolina, graças ao dinheiro que gastaram, graças ao ônibus. Essas coisas são vistas, elas vieram aqui porque o verbo as trouxe aqui. Entendeu o que eu quero dizer? É o não visto que está funcionando Sempre É o não visto Então toda vez que a pessoa perde o tempo dela Tendo a vista Ela faz o que? Se ela visse só e ficasse quieta Não estragaria a obra Mas ela vê e julga Aí ela dá o palpite dela não vai dar esse negócio aqui. Eu acho melhor deslocar isso aqui pra cá. E tem um tio meu que parece que tem uma, uma reservinha lá. Se eu precisar, eu que tem esse meu tio. E começa aquele todo na cabeça. Aí o que acontece? Vai dormir durante o sono, que seria uma, uma outra tranquilidade. Sono é a comunhão natural, não é? Se você a pessoa tá lá, meu tio, sabe que vai dia gastar o dinheiro? Saca, não de ficar de você não vender aqui, você pode devolver a mercadoria. Isso aqui, aí ele levando de seguinte está com insônia e vai para a farmácia Esse ciclo vicioso da ilusão É que a verdade destrói Por quê? Porque a verdade não, não gera fé Isso aqui não precisa de fé Quando as pessoas perguntam para mim Se precisa de fé para viver isso aqui Eu sempre falo que não precisa É, é como se isso, alguém tem que ter fé Para que o seu solte isso aqui caia Não né? Chega para um índio e fala assim, isso, conhece a lei da gravidade? Eu falo assim, não. Então segura isso aqui, solta, o índio precisa acreditar que vai cair? É, é lei. O suprimento é uma lei em operação. É uma lei. Então até que as pessoas que estão aqui já se preocuparam mais barbaramente no passado e viram que foram resolvidos os problemas. Não foram? foram. Por que, que, que só não passado que resolveram e os de hoje Não. Por quê? É a mente em ilusão que tá achando que até ontem ainda dei um jeitinho, mas agora... Tem gente que ligava pra mim e falou assim, ó, já queimei todos os meus cartuchos. <risos> Não te liguei antes porque ainda tinha alguns cartuchos, agora eu tô no zero dos cartuchos mesmo. Sabe? Quer dizer, é a pessoa que tá achando que o suprimento é risco. Né? Então, ó, o segredo, o segredo todo é que nós estamos no universo espiritual. Né?